Vamos lá, vamos fazer primeiro quatro vezes, só o sol, cloche, senta, espiral, cloche e volta. Vai lá. Pés no chão, calcanhares na linha dos vícios, sete, oito, perna direita e um, sentou e cloche, voltou, a outra, um. Sentou, e coche, voltei, e um, por baixo, pessoal o pescoço, e voltou, e um, por baixo, aí, isso aí, beleza, agora vamos aos outros quatro, e coche, um, sentou, e subiu, volta lá. Dobra o joelho e calcanhar e soa a saída dos isquios. Chega na meia ponta mesmo. Cobrou. E empurra os iscos pra cima. Desceu? E agora vai a tela. Aí. E sentou. Isso aí. Aí. Corte, frente e E o outro lado. E. Corte. Vamos fazer pro outro lado também. E Subiu. senta, volta lá aí, e voltou e o outro lado coxa e foi e subiu dobra, sobe. e perna e frente e voltou e último um volta lá, volta lá deita no chão você tem coche a esquerda. Aí saltou. Pegar. Agora aqui. Sentou. Não, não. Sentou. Volta lá pro coche. Volta lá pra quarta. Vai de novo. Coche. Sentou. Não. Tá. ó. Vamos tá. de novo. Tá. Fez coche. Vai, vai pro meu lado. Fez coche. Sentou. Agora a gente abre um parede. Foi. Salta. E volta lá pro mesmo lugar desculpa aqui. A gente volta direto pra sentada. Volta pra sentada. Eu acho que era tua dúvida, né? E agora que veio. É... Antes que eu me esqueça de novo, que eu já pensei em te falar duas vezes. Aqui... Essa mão. Sem forças parasitas. Deixa aí. A gente apoia... Aqui. Deixa aí. Não porque o braço dá, mas porque a cintura escapular vai e o braço acompanha. Não tem problema se ele ficar aqui. É.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 Ajeitou. E foi. Sentou. Um, volta com as a Aperta lá do lado, lado. E volta. Na dúvida, se eu não souber que perna levanta, que perna volta, que perna vai, a gente pensa o seguinte. A gente pensa assim. A gente pensa assim. assim, assim, assim, assim. Vai direita. Volta direita. Vem à direita. Sobe à direita. Essa é a direita, puxa a direita, vem a direita e voltou. E tudo vai ser. Na é dúvida, é isso. Tudo que move é a direita. Beleza? Vamos lá com a música? Bora! É.